Oi, galera, beleza? Acabou de sair uma matéria sobre o Dia Mundial da Voz na Agência Brasil e eu participei. Um beijo da Yasmin e a Cine e não deixem de conferir.